Ai, meu Deus, já já nasci aqui na... Meu Deus, gente. Amigos, eu caí. Olá, todo mundo. Eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar Combat Arms, o único jogo de FPS que eu gosto. Na verdade, assim, já joguei CS, tenho no meu computador, mas não, entendeu? Assim, já avisando, sou ruim. Não esperem muitas plays de mim, eu sou ruim, assim, só me deu vontade de jogar, eu falei, não, eu vou gravar. Porque faz tempo muita gente jogava esse jogo, assim, entrou meio em desuso esse jogo, começou a surgir, assim, muitos hacks. É isso que aconteceu, começou a surgir hack Enfim, vamos ignorar todos o meu nick né Porque faz tempo que eu tenho esse nick Faz tempo que eu tenho né a minha conta aqui E assim, eu queria entrar no servidor Com bastante gente, sabe? Mas esse servidor é tudo cheio, tipo Ai, consegui entrar, consegui entrar, gente Então, Combat Arms é um jogo bem velho Eu gosto muito desse jogo, por quê? Porque ele tem caça-bandeira <risos> Tem caça-bandeira, tem mata-mata, tem quarentena Ó, vocês podem ver aqui, eliminação, quarentena Capturar a bandeira, bola de... Que nós temos essas opções e muitos mapas também. Mesmo as pessoas estão jogando nesse mapa aqui que eu odeio, gente. Não gosto desse mapa. Não gosto, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer me equipar. Vamos equipar aqui a mochila, né? E vamos escolher três armas. Tudo que eu tenho tá aqui, porque eu preciso comprar. Então, ai, eu adoro fazer compra, gente. Adoro. Eu tô sempre no mercado, assim, no shopping dos jogos. Eu tô com 150 mil. Ai, nunca fui tão rica. Então, assim, primeira coisa sobre mim, não gosto de sniper, né? que nem, não é nem que eu não gosto, eu odeio mesmo, não gosto de verdade, do fundo do meu coração não consigo jogar de sniper, a gente tem que comprar uma a R, né, que no caso é essa arma desse estilo aqui que eu não, não sei explicar nada. Só sei usar. Eu vou alugar ela por um dia e eu vou equipar no meu espaço de arma. Então, assim, agora eu tenho mais uma arma pra escolher. Eu gosto muito de jogar de 12, então eu sempre compro uma 12. E querendo ou não, assim, às vezes eu, eu consigo jogar, entendeu? <risos> essa aqui tá me chamando a atenção. Essa aqui tem mais dano. Eu vou alugar essa daqui. Se for ruim, a gente vem aqui e troca. Todo mundo, tranquilo beleza vou pegar isso aqui só para ficar bonito também porque eu tenho dinheiro para gastar porque a gente nunca usa então vamos lá o que eu vou fazer eu vou criar uma sala porque nessa né, famosa ai ah, uma pessoa apareceu aqui olá saiu vou convidar todo mundo por favor Então gente, tentei fazer uma sala, ninguém entrou, então eu vou entrar em uma sala aqui mesmo, de qualquer pessoa. O mar hoje não está pra noob. Vou entrar aqui... Gente, é o seguinte, eu, eu fiquei aqui nessa sala, isso eu tá fiquei mudando. pronto, né? Aí a burra aqui clicou pronto e o cara foi, agora eu tô tipo dois contra um. Sério, que maldade. Quem foi o animal que fez isso comigo? Vocês viram ele ali? Ai, levei um tiro. Gente, não... Caraca, errei tudo, galera Ó, eu vou entrar no meio de um jogo rolando Mas no caso precisa ser um jogo que eu possa entrar com a minha queridíssima 12, né? Ai, Jesus, gente Já entrei aqui e já, já, tá, já tá tudo rolando, entendeu? Eu perdi, gente Eu perdi Ai, ai, ai, ai, ai Ai, tô levando tiro nas costas Tô levando tiro nas costas O que tá acontecendo? Sai daqui, meu irmão Ô, gente, cadê? o que, que é isso? Tchau. A gente vai vir aqui e vai colocar a outra arma. Fiquei nervosa, gente. Fiquei nervosa. Não gostei disso que aconteceu. Vamos começar aqui em outro lugar. Nova partida, tá? Porque é só zonca a minha cara nesse negócio. Tem como vir pra... Eu tenho um problema bem sério que eu gosto muito de explorar o mapa. Daí eu fico, tipo, viajando. Meu time tá lá na treta. Ai, que susto! Tem um cara lá embaixo, gente. Ah, não. É do... Eu vou... Nas suas costas, Marquinhos. Marquinhos. Ai, gente, quem que fica... Meu Deus, qual o seu problema? Quem que fica jogando granada em eliminação, por favor? Eu vou explorar o mapa. Boa noite, que tá mais animado. de Diver... ai, ai, ai, ai, ai, ai. Só uma pessoa aqui, não passou? Prefiro muito mais pegar uma arma que me, me tem uma resposta rápida. Sai, mulher! Meu Deus! Ó, anda sempre em grupo. Onde que eu entrei que deu boa? Subir ali, né? Então a gente vai lá e faz de novo. Vamos subir aqui. Como não. Uma... Ah, gente, por favor. Eu vou pegar minha dose e vou embora. Eu matei ele antes, tá? Ó, não estou tão mal. O negócio é você... Não, não, não, não, não. não. Ai, que isso? Ai, meu Deus. Já, já nasci aqui na... Meu Deus, gente. Amigos, eu caí dentro do buraco. Ai! Não tem. Mas, gente, o que está acontecendo? A gente está em menos? Sim. Não. Ai, ai, ai, Tem muita gente ali. Eu morrer morrer. Ai! Quando eu vim preparar para dar de cara com. Vai, amiga. Entra aí no tubo. Tem um cara lá atrás, miga, miga, miga, você tá aí, né? Ai, miga! Nossa, gente, joguei bonito agora, né? Alguém tem que admitir. Ai! Morri 20 vezes. um jogo decente que não tem granada. É só isso que eu peço. Eu tô enxergando alguma coisa? Na real que não. Thank you next. Nossa, gente, pelo lado que eu fui, meu cérebro fez tipo. Não sei se você ganhou um headshot com essa arma foi tipo. Pff. Ai, ai, ai, ai, ai, alguém tomou um tiro aqui, tchau. <risos> Ele é me tá atingido. ui, <risos> levei um tiro. Ui, levei outro. Ai, ah, é lá em cima, lá em cima. Gente, eu Isso nasço pra morrer e eu morro pra nascer, né? <risos> Alguém pode me lembrar porque que eu tô jogando esse jogo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like. Não se, se inscrever, de comentar se você gostou ou não desse vídeo. Porque assim, só aconteceu desgraça na minha vida desse vídeo. Tchau! Do